Nós estamos fazendo uma performance. Se a gente erra a letra e eu não tenho muita experiência, quando eu não tinha muita experiência, o que eu fazia? Eu estou aqui. Errei. É. Aí vocês já vão ganhar que eu errei. Agora se eu tô aqui de repente e tá tal, fazendo aquele rap, só que agora eu perdi a palavra mesmo, eu dei enrolada e deu devo continuar. I have messed up before, but I gotta show it up. When all else fails, look cool. Yeah, look cool. Look cool. E aí eu inventei um nome pra isso, chama Teoria da Cueca na Praia. Chama essa técnica. E essa técnica vocês podem usar em tudo. Quando vocês forem fazer apresentação na faculdade, quando tiver um momento difícil que você tem que lidar com palavras ali criar, né? Eu inventei o nome de teoria da cueca na praia, que é o seguinte. Eu fui fazer um trabalho na, na pós-graduação, na pós nesse trabalho de rap na escola, na, em Paraty. A gente fez todo o trabalho lá. E na volta a gente parou na praia, só que eu não sabia, ninguém sabia, na verdade, que o um ônibus ia parar na praia. E eu gosto de aproveitar a oportunidade, né? Tipo, tô aqui, eu tô aproveitando a oportunidade. E aí assim, parou o ônibus e eu falei, poxa, eu queria aproveitar a praia, só que eu não sabia que a gente ia parar aqui. Aí eu falei, pô, e agora, né? Aí eu dei uma olhada assim, com a situação da minha cueca, né? eu falei assim, pô uma cueca nova, né, tô, vamos dizer assim, tá ok, falei, ah, eu vou, não vou perder a oportunidade, aí o pessoal tá de sunga na praia, fui de cueca, aí eu tô lá, curtindo, né, tal, a praia, né, e aí o monitor do, o monitor do grupo de pesquisa parou assim do meu lado, eu sou o monitor o kit sou eu, parou assim, você tá de cueca? aí eu, agora eu aqui né do lado dele aqui olhei assim para ele parece né aí ele, aqui parece mesmo e passou passou batido, tá ligado? aí eu fiquei pensando poxa, às vezes a gente sabe que a gente errou mas a plateia não sabe se você sente que vai errar e já começa a a, a ficar a se irritar, você vai errar mesmo. Né? Você vai esquecer menos, você vai tropeçar mesmo, parar no meio da rima. Agora, se você tá focado em, pô, isso aqui tá da hora, tô curtindo o momento, se eu errar, eu vou, eu vou dar continuidade. Like, ugh, oh oh, young.